Era isto que eu queria que andar a bocado, meu, quando a gente passou aqui no túnel. Oh, putinho! Onde é que andas, putinho? <risos> que <gente risos> Como é Gil? A primeira impressão do homem, ainda estás à porta da, da oficina. Estás a tempo de dizer que não queres. Mas não dá, uh, agora já não dá, agora já me não, não, não dá. Também esteve aqui tanto tempo. Então, que tal? Estás a gostar? Assim está igual. Assim está igual. Não é? Não é? Então vamos lá dar uma voltinha. Gil, Não na nada, leva 260 cavalinhos e 400 de binário. Até pita. Ia mandar tiros. Cocos! Não é? Tiros oh, é Vamos é Pronto, já aqui. Prontos. Já não saímos de vendas novas. Não, isso é deve Isso é elétrico? Deixa o gajo abrir o portão. É o portão, é o meu momento, não é? rápido o ABS é a apagar. Já? Tira o tô controle tô. de tração, senão ele vai sempre a cortar. Vai, vai, vai, vai, fica no vídeo, anda, anda. Se um gajo está habituado a é, éguês, não tem nada disto. <risos> <risos> este é só o agora. Não é? Vai para a esquerda ou para a direita? Esquerda, sim. Yeah. esquerda uh, a direita. Então, mas sim. Esquerda, para a esquerda. Vamos lá. Já está, já está. É, já está. Olha é, para é isto, já aparece outro carro? Não, ainda <risos> não, não Isso é mesmo aquele. Ainda não mexeu já. Isto está mesmo bom. é? Isso é o chamado de cavalos psicológicos. Aí já uma segunda ou uma terceira, sei lá. Vai. Ah, pois, vai, segue. Eu lá se gosto do latão. Mas, seguramente. Ah. Quanto mais, mais mudanças de metros, mais se nota. Ia, não, está fixe, pá. Vês que tu experimentaste para cá, é uma coisa Eu a ver, é ou quê? E atenção, isto é aquele stage mesmo, para quem Eu, não queria nada, para quem não queria nada, quem não queria nada está já encheu os pechechos. Para quem não queria nada já encheu os peches. está aí, agora.. Ia mudar a... Está mais rápido. Está mais rápido. depois tu agora estás mais habituado ao carro, é. que a gente anda ao lado, não é? esta reta com onda do, do ah, o B20. O B20 foi nesta reta. Iaiaiaia. Yeah, yeah, yeah, yeah. Caraca, também se cagámos todos. Não foi, lembras yeah. Cagamos Cagámos todos. Então, que tal? Estás a gostar ou não? olha está ótimo. É ressonância de escape. É ressonância de escape? Olha, foi já um... Não, uma, há alguma coisa que já um soltou. Coisa, uma aquela cena que borracha que prende o, os capos no Sim, não, não. Co, foi, foi. Nem os tiros. Saltou por isso é que está a bater. Bem, que tal? Primeira impressão? é pá, está muito diferente. <risos> Para melhor, claro. <risos> Viste o gajo ali já estava com o espírito reentrando logo, direita. <risos> Posso? logo Ai, uma direita. Logo uma direita, ali o espírito racing ali entra. Homens a gente... Bora, vai lá, segue lá, agora um primeirão já. primeiro primeirão, Bum! Eu tenho pedido 3, mas ele diz que me deu 4. Mas é igual. Está se ótimo. andares abaixo baixa rotação, não, yeah, não é faz. Não, e se ele quiser, não, não das. É? Não, assim não dá nada. Não, assim não dá, abaixo das 4000 não faz. Só não. se eu subir, bom, bom, bam, bam, é que faz o problema. Aqui também, também não, não faz. Não faz vamos passar as 4000, tira lá. Aqui já faz. E vai durar 15 dias. <risos> Até mas pronto, para finalizar. Está fixe? Está ótimo. O é que, que é que eu posso pedir mais? Não é é, é trocar tu o turbo se quiseres mais. Pois, não, isto não, é, não. é para andar devagar. É... Não, não, não, não, não, não, não. Já estava a trocar o turbo e não queria nada. Não, não, eu já trocar o turbo. E vir agora à tarde e vir outra vez dar mais um. Ali mesmo. no instantinho, não era? <risos> só, um, só um tirinho? Tu não tens lá turbo? Tenho, tenho lá 35, 35 já vai aqui, primeira. Bem, está feito, esta foi a reação do homem que não queria nada. <risos> 260 cavalinhos, 400 de binário, stage, digamos, o stage 1 é. destes carros, não é? Uma Aqui por o por um amigo trabalhinho sempre top. Já sabem, se quiserem mais, é trocar cenas. É, <risos> é o próximo passo para vistos. É é aí, não? Olha, Rosi, olha aí, olha aí um turno. O gajo apanha um túnel. É. É, bom, bom, bom. é bom, bom, bom, bom. Bem, está feito. Espero que tenham curtido. Foi, desta vez foi um, um vídeo a apanhar um Golfo GT original. Programar para stage State Jum, Tiros, lambres. Tudo, e, tudo e, a que tem e, direito. E tudo a que tem direito no State, Jum, no State Jum. Bem, vou deixar aqui na descrição mais uma vez o link do Kissy. Sempre disponível. Trabalhinho sempre top. Já, já não, não engana. É sempre o mesmo. É sempre, é sempre top. Nunca falha. Fiquem bem, um grande abraço, olha. E um gás. E um grande abraço. Então dá-lhe. E gás. E gás. Estou lá de <a> Espera <risos> aí, espera aí. Já estávamos a ir embora e eu não dava uma voltinha. Alguma vez. Tem que dar. Não, não dava uma voltinha. Então. Então, é mesmo isto. Bem, não é o h 9 k 20 Não, mas eu é gosto tanto disto. Mas é bacana. Até não é hoje, é <risos> top. Eu sei mais. Era isto que, era isto que... <risos> eu que pudesse ir bocado, <risos> meu, quando a gente passou aqui no túnel. Mas tu és a Roceiro Master. <risos> Ele não foi lá à frente. Ah, eu é que sou a Roceiro. O homem que dormia na Vasca e eu é que sou o Roceiro. Eu já ia travar com, com o pé esquerdo, meu. <risos> Era? O gajo, yeah, o gajo não está habituado. Olha que eu não tenho cinto, salto. Ai, arrancar ai, assim, puxa para é caralho. Tu não puxa, o carro está muito nice, meu. É olha para mim, vai-me das voltinhas, estava satisfeito. <risos> estava satisfeito. Aí aparece mesmo com os outros Agora estamos a matar <risos> Agora já chega, vai, corta. Agora sim, pode ir embora. Já experimenta e já está satisfeito. Agora, agora, ele não queria, não pode, não precisa de levar Não precisa de levar pode, pode ficar cá. É, pode ficar em cá. Pode test drive. <risos>